Bom, saiba como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente. Saiba que emagrecer é uma bênção e é uma coisa muito boa de se ver, sim. ela sou uma pessoa normal como você. E saiba que obesidade é uma coisa ruim. As pessoas que têm o descuidado de emagrecer muitas vezes se transformam em obesos. E com a obesidade vão montando os quilos de 80 para 90, 90 para 100, 100 para 110. Mas aí quando está acima de 100kg, muitas vezes um pequeno tratamento de emagrecer tem que fazer uma coisa drástica, tipo uma dieta bem rígida para evitar que a pessoa exploda de tanto comer às vezes a culpa da gula, às vezes sim, às vezes não Então é isso aí, se inscreva neste canal do Youtube